Eu sou Gente, Fernando Gente. Não é pessoa quem quer, é quem pode. Para isso é preciso ter talento. Estou aqui porque me pediram para falar desta escola. Escola do Sr. Lopes Vieira. Pois, esta escola, como todas as escolas, tem aspectos positivos e algumas situações caricatas. As aulas, algumas, são dadas em sítios pouco normais. Não, não é na rua, nem é na biblioteca. Eu diria que é em sítios uh, peculiares. Onde há caixotes espalhados por todo o lado. E onde, por vezes, temos também algumas visitas interessantes. Com licença. É só para deixar os meus produtos. Obrigada. Até logo. Não tem de quê, Dona Anabela. Volte sempre. Nos dias em que chove, nesta escola, são dias especiais. São dias especiais porquê? Perguntam vocês. Não perguntam nada, porque aqui quem pergunta sou eu. É que nos dias em que chove, há sempre um objeto curativo nas escadas de alguns blocos. Que objeto é esse? O balde. Nesta escola temos várias nacionalidades e línguas. Temos até uma região que fica tão longe da entrada que foi atribuído um nome muito sugestivo. Marrocos? O que, é que ele está fazendo no Marrocos? Estou. Estou, meu? Estás aonde? Nos Marrocos. Mas qual Marrocos? Nos Marrocos, o Bloco. Hã? Ei, aguenta os camelos! Isto não quer dizer digamos, que tenhamos cá esses animais. Por falar em regiões distantes, há sítios nesta escola em que as temperaturas mais parecem da Antártida. E outros Parece que estamos num deserto africano. agora é que reparei que até aqui está a fazer um bocadinho de calor. Apesar destes aspectos caricatos, a verdade é que os alunos gostam de cá estudar e a comunidade educativa dá-se bem. E isso, o Sr. Lopes Vieira ia gostar de saber. Até eu, no meu tempo, teria gostado de estar aqui. E agora deixo-vos uma mensagem Uh, já deixei. Há uns anos. Põe o quanto és. No mínimo que fazes. E agora vou fumar o cigarrito que já me está a fazer falta. Não pode acender o cigarro aqui. Não posso? E posso perguntar porquê? Não, não, não, não pode, pode porque, porque agora, agora quem faz, que faz as perguntas, perguntas somos nós. nós.